Você está no canal Musicando Brasil Vamos musicar o Brasil E você que é novo no canal Não vai se lembrar dos nosso primeiro vídeos Que é ensinando o básico E o que é o nosso básico Então vai no botão ao lado Do inscrever-se E vai estar lá Os primeiros vídeos Acesse e assista Para você poder assistir esse vídeo E não se esquece de se inscrever Para continuar é, para se notificarem os vídeos novos no canal e para continuar aprendendo. E deixar o like para o Youtube me avisar que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Então fica até o final e vamos buscar o Brasil. Hoje você já como está vendo, nós não vamos aprender nem escaleta, nem flauta, vai ser o teclado. Hoje eu, eu defini algumas músicas para vocês aprenderem. Eu vou falar aqui para vocês já ficarem acompanhados, né? É, Vida de viajante e asa branca. Na 34 quarta tecla do seu teclado que pra, se tiver 61 a teclas o seu teclado vai ser a 34ª mas eu não faço a mínima ideia se for de outra de outras teclas de tipos diferentes então na 34ª com 61 teclas 34 quarta... Trigésima quarta tecla. Então começa como? Toca nela uma vez só. Toquei aqui umas três vezes, mas é uma vez. Aí depois passa pra outra tecla. Aí, Dó, é, Mi, Fá, Sol, Lá. Na nota Lá. Tem alguns teclados, tipo, da minha sobrinha Letícia, É que tem uma etiqueta dizendo qual a nota, tipo, aqui embaixo. Que é o caso da minha sobrinha. Aqui embaixo, aqui. Aí, tipo, aqui é o Lá, né? Aí... Tem uma etiqueta lá. Aqui é o lá. Então começa pelo lá, hein? Você já sabe que é o lá. Pode fazer com outro teclado, já que descobriu que é o lá. Aí. Aí vai. Tá, tá. Aí fica como Aí depois Vem, aí Aí pula duas teclas que é o caso do Sol Aí ficaria como Aí vem Sol É sol Como era mesmo? Era assim Aí vem Aí vem Você já viu É assim Aí depois vem pra cá depois cá. Depois, ó, sustenido, sustenido, sustenido. Não, não, esqueça. Aqui. Pronto. Aí, repete. né pra cá puxa pra cá aí é, da última vez aí aqui é o la cis dó dó dó A é o dó. Eu vou deixar aí a partitura na descrição, que eu não vou conseguir descrever todas as teclas. Que <risos> era mais fácil no outro teclado que, que tinha as etiquetas. Aí ficaria como... Ai, aí não, aí não Aí puxava pra aquele outro lugar que veio pra cá Aí depois não vem pra cá, vem pra uma tecla antes que era daqui aí vem pra cá Aí vem pra cá aí aí, repete aí, faz aquele mesmo negócio aí agora vamos a, a canção completa. Agora você vai ver a canção completa de Vídeo Viajante, né? A música inteira Agora vamos ver com um acompanhamento, né? branca no teclado. Tá Agora você vai ver com acompanhamento, né? Acabou Pronto vou desativar aqui e agora vamos aprender a asa branca gente agora que eu vi é, é eu me confundi é com a partitura de parabéns para você então vou deixar a o link da partitura da asa branca aqui na descrição certo? Então confira lá se si você quer aprender a saber...